Negão, troca Chamando na rua <risos> Toma cuidado pra não passar pela rua Tem um cara dando tiro <risos> Parou, ó, olhou Vai andando, toma cuidado que a rua não passa Tem um cara dando tiro <risos> Ah, não, mano Vai jogar logo, mano? Meu Deus do céu, velho Deixa eu botar, Deixa eu botar minha... Agora eu vou mostrar só emoji Não vou falar nada, ó vocês vão imaginar eu falando agora, ó. Ah, não fica... não fica... Não fica... Parou. Toma cuidado pra passar na rua. Toma cuidado que tem um cara dando tiro. Ai, não. não. Eu tô passando mal já, cara. Minha cabeça tá doendo. Me mata. Ai! <risos> Vou dar uma facada nele. Toma. <risos> toma, toma, toma. Tanto toma. Então, toma Quer é briga? Ó, então, <risos> o oh, outro aqui, troco. Oh, Morreu também. Tá lá no buraquinho, ó. Ave Maria. Acertei no buraquinho, troco. Toma, toma. <risos> toma. Nossa, esse cara não morre, velho. Acertar tá no buraquinho de novo, ó, ó, ó, ó, Ave Maria. Hum, eles são bem na hora. Toma. Ô, oh, velho, apaga a luz, apaga a luz. Apaga a luz aqui, velho. Por favor, boa. Sacanagem, né, tropa? Os caras isso com nós, é, mano. Cara de 200, 200, 200, 200. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, eu vou tirar um print aqui, né, mano? Pra Thumb. É hora e o nível máximo, porra. É isso mesmo, mano. Tamo junto. Ah! Ah! Ah, eu acho que é assim que funciona, então, né? Ah! Ah, sério! Ah, ah da porra! Ah, porra! Ai! Ah! Ah, jura? Ah, sério? Ah, tá, pô. Então era assim que jogava com o Orion? Ah! Ó, oh. quem diria em hum. um pedrão jogando bem de óleo? Hum. vem, vem, vem, vem, a Maria, filho. Massacrezinho de óleo, tropa. Nossa senhora, aqui tem aqui na cara de um, vou pegar o chifre de outro aqui. A menor vai ser fritado. Boa, fritado. Calma aí, vira nele, vira nele. Olha um buraquinho. Hum, Tomou um buraquinho, menor. Ave Maria. Não, fala doca. Boa dia aí, rapaziada. Olha o pão. Porra, do café da manhã, porra. Veio uma historinha de um menino. Que chama até tão. E resolveu toma microfone Pra fazer suas músicas ganhar milhão O sexto dia apareceu um lobo mau Pra tentar acabar com sua vida Não adianta me derrubar Porque eu sempre Peraí, me... peraí, peraí, peraí Volta vai vibe aí, caralho uh! Salsa man Pega Jack's uh -uh. Isso é o um Money Rain Visão, rapaziada! Como é que vocês estão, meus mano? Tô gravando aquele videozão insano pra vocês aqui, mano. Finalmente, né, depois de quase uma semana aí, né, mano, em live, rapaziada, pegando a Orion, né, mano, e botando ela no nível 1. Finalmente, rapaziada, conseguimos, né, pegar os mil fragmentos pra botar ela no nível máximo. Nossa senhora, olha aqui, rapaziada. Credo! Não, não, não, não vai upar agora. Não vai upar agora. Então já ó, já chega deixando aquele likezão aí. Tranquilo, se inscreve no canal para dar aquela moralzinha. Tranquilo, rapaziada. E só bora, mano. Vamos começar. <risos> Vamos começar. <risos> o pan é óleo, né, rapaziada? Vamos pegar ela aqui. Meu Deus do céu, tá muito linda, cara. Credo. Olha isso, rapaziada. Olha, olha isso, cara. Olha que lindo, mano. Olha que lindo, eu já tirei um pinto, mas vou tirar outro, mano. tirei outro, tá ligado? Normal para em 3, 2, ah, não vamos pra não, mano, vamos ver os outros ó, olha essa Oroche aqui, ó, qualidade dessa Oroche, ó o poder da. Né? não, vamos pra logo, vamos pra logo, mano, deixa, deixa de, de, de enrolação, vamos pra logo, rapaziada, 3, 2, 1, 3, 2, 1, Ave Maria, Orion usado no nível máximo pra você Nossa Senhora, credo Muito linda, muito linda Nós vamos testar agora, mano O Pama agora e vamos testar ela agora Com vocês aqui eu vou deixar essas skin mesmo, depois de uma vez isso aqui, cara, eu tô tão feliz, velho Ave Maria do céu, velho Vamos botar aqui, né, mano, a Orionzada, rapaziada, no lugar da Joke Nossa primeira arma, rapaziada Nossa primeira arma de evento no nível máximo, né A gente vai testar agora, mano Eu vou testar uma aqui no clássico E depois a gente testa, né, no modo pancadaria, rapaziada Rapaziada, nesse momento eu falo que aqui... Eu ia jogar uma Clássica e depois pancadaria, mas, tipo, essa partida ficou tão boa, mano, que eu acho que nem precisa de segunda partida, tranquilo. Então, eu espero que vocês gostem aí do vídeo, mano. Já deixa aquele likezão aí, mano. Se inscreve no canal abaixo, aí, tranquilo. O do Mister e do Top Mundo, tranquilo. então tudo aí na descrição e tá ligado, só bora. Rapaziada, tranquilo. Quando começar a partidinha aqui, eu volto, meu mano. E voltamos, rapaziada. Achou a partidinha aqui. Né, mano? Aqui, ó, Fazenda Noite, modo mata-mata, só bora, mano. Tô ansioso pra testar ela, né? Vou deixar o auxílio aqui da Último Suspiro pra esse caso a gente... Calma aí, você deixa eu virar a tela do celular aqui pra não ficar abafando o áudio. Tranquilo. <risos> né, vou deixar o Último Suspiro aqui porque esse mapa também é de longe, né, rapaziada? E só bora, mano. Vamos ver aqui se a gente com um brasileiro. Caímos, mano caem com a Senhora das Estrelas e o Carlos Cova, rapaziada. No nosso time, né, mano? Brazuca contra os gringos, mano. Vamos testar aqui essa bendita... Calma, cadê os caras? Calma, calma, relaxa. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ave Maria! 300... Não! Calma, calma. Boa, boa, boa. Mano! 3.400 na cara, tropa. Nossa, o restante ali eu morri. Eu, eu errei, mano. Mas você tá doido, velho? Rapaziada, o que, que foi isso, mano? Não, não. Calma aí. Ó, ter... oh, 2.700. Do peito. Agora nem deu pra ver ele por conta da fumaça. Mas, mano, parece que quanto mais longe mirando com ela, mais dano você dá, tá ligado? Calma, calma, calma, calma. Pede controle não, velho. Pé de controle não. É muito difícil, troca. Eu tenho que, eu tenho que aprender a jogar com ela logo, mano. Tem que aprender, cara. Meu Deus. Eu tenho que, tipo, ir mirando devagarinho, tá ligado? Assim, ó. E indo pra trás, mano. Mas eu esqueço, cara. Ó, 3.000. Nossa, 3.600. Credo. Credo, mano. Credo, credo, credo. Olha isso! 3.818. Mano! Rapaziada, isso aqui não era pra existir, não, velho. É dois tiros só, cara. Credo, rapaziada. Mano! Cara, tira a vida do cara. Tira o colete, na verdade, né? Olha lá, 3.818. 3.818. Que que é isso, mano? Mano, muita violação, velho. E olha que eu nem sei jogar com ela ainda. Imagina quando eu dominar. Você tá doido, rapaziada. Olha isso. Só tem que aprender o timezinho mesmo, né, mano? Que é o mais complicadinho. Né? Porque pra quem tá acostumado a jogar de Joker, mano... Né? Só ir pro lado e pro outro e facada. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, cara. Não, não. Vai fazer massacre aqui. Acho que mais uma, mais uma aqui eu não fazer massacre. Não, não, não. Acho que mais uma agora. Mais uma... Mano! Que que é isso, rapaziada? Calma, calma. Cadê o cara? Ah, o cara tá com a faca menor, mano. Filha da mãe. Ele tá com o Orion nível 2 também, hein? Zada nível 2. Não, mas a nossa tá com veneninho, né, mano? Parece que nós tá com. Rapaziada, deixa eu dar uma balinha na cara lá. Hum, errei, perfeito. Próxima vai na cara. Bota o chifre, bota o chifre. Bota o chifre. Chifre não, chifre. Essência alta, ó. Tá vendo? Essência alta, rapaziada. Troca a sensibilidade no 70, mano. Né? Mano do céu, é dois tiros só, cara. Mas tem que acertar também, né? <risos> acertar na cara. Mas tá certa na cara, é dois tiros, mano. Olha isso, velho. Rapaziada, qual é a graça disso, mano? Qual a graça disso, velho? Não dá chance nenhuma. Olha isso. Foi uma no peito e outra no peito. Dois, no... dois tiros no peito. Olha isso, cara. Rapaziada, o que, que é isso, mano? Credo, velho. <risos> Ave Maria. Já pensou se tivesse ranking, rapaziada? De, de quem fosse, é, no caso, rank ranking de arma por exemplo, ah, o melhor, melhor Alpe, melhor Joker, melhor, Joke, melhor tra Traidora, tá ligado? Já pensou? Se eu tivesse o um ranking de armas, mano, nossa senhora, eu ia, tá, eu ia tá pertinho lá, hein, rapaziada. Nossa senhora, primeiro. Porque eu lucro, minha mãe tá gastando dia azul, eu tenho um sonho E vai cantar o vivendo do sonhos Comeu de raça, é de vado E eu lucro, minha mãe tá gastando Glória gostosa do cabelo longo Que anda de longo e que ouve um tiro